E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com mais um review de Agente do MC Versus E quem eu estarei fazendo agora é a mais simpática de todos, que é a Minu, mano A Minu, ela é bem simpática, ela fica tirando o selfie e tal, ela parece uma gatinha, literalmente, né? E ela é uma assassina, tá? Ela é uma assassina ela tem, de core state, ela tem vida baixíssima. E o dano da arma dela é muito pouco. Muito pouco e é até redundante. É pouquíssimo, mano. É pouquíssimo o dano da arma dela. Aqui, né, tem umas uma descrição em inglês e tal. O que acontece? A habilidade dela é o speed, mano. Ela fica muito rápida. Ela é um agente muito rápida, tá ligado? E... Eu tô com o nível 3 aqui, falta apenas mais um ponto aqui de XP. para eu conseguir upar ela de level. E vou esperar ela aparecer aqui, ó, no mercado negro. para ver se consigo. Ou então, abrindo aqui, né, o, o, a, o baú. Que ainda falta 7 horas e 41 minutos. Então, aguardar aí para ver se eu consigo upar ela, tá? Então... É, vamos fazer uma partida com ela, tá, galera? Eu espero que saia bem aí nessa partida, né? Porque é bem relativo, depende muito da equipe. Eu vou tirar o goste e vou colocar a menu. Vamos dar um continue e esperar buscar. Lembrando, se você tá curtindo essa série, não se esqueça do gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. E ative o sino, mano. Ative o sino para não perder nenhum vídeo. É muito importante, tá? E é, acompanhe os demais vídeos aí. Já são 25 vídeos de Modern Combat Versus. Vídeo pra caramba, tá? A gente vai fazer uma partida só com a Minu. Independente se eu morrer ou não, sempre vou dar respawn com a Minu. Então vamos aguardar aqui. Tal, já achou level 4, level 1 e o de level 4 Lembrando que quando começa a partida ele consegue achar mais jogadores, né? Então eu tô no Corp Team e tem o Octo Team São as duas divisões, tá? E é ligado à história, né? O modo história do jogo aí Quem acompanhou lá o, o, o trailer de orientação do Modern Combat Versus vai entender um pouco a história aí Começou, vamos correr pro objetivo aqui, ó Sempre seguindo a seta, tá? Que indica o local mais rápido pra chegar no objetivo. Então, chegamos aqui, ó. Chegamos, temos que aguardar aqui, ó. Desbloquear. Ah, morri. Ela, ela tem a saúde muito baixa, galera. A saúde dela é muito baixa, você tem que usar a habilidade. Tanto que a habilidade dela é só 3 pontos, né? Pra você conseguir... É, usar então eu vou tentar agora usufruir bastante aí da, da habilidade dela espero que o jogo não trave né ó tá dando lag ó, a gente conseguiu dominar a zona aqui beleza vamos chegar aqui ó usando a habilidade dela usar novamente aqui ó Tentar pegar aquele agente. Ela é muito rápida. Entretanto. Ai. Novamente. Usar aqui novamente. Pra correr. Corre, corre, corre. Ah, morri. Morri. O dano da arma dela é baixíssimo. Mano, é baixíssimo. É... Tem que ver aí qual estratégia ela se encaixa. Eu comecei jogando bastante com ela. Entretanto, eu quase não jogo mais justamente porque existem chars bem mais fortes do que ela, tá? Ó. Tentar matar esse. Peguei, peguei. Pegar o reload aqui, ó. Vocês veem como tá o frenese, né? Tá bem frenese mesmo. Tá bem freneticão. Correr aqui. Pegar um pouco de saúde. Ah! Bem na hora que o Junk soltou a habilidade, mano. O Junk, tipo, ele... ele tipo, é... Futebol americano, tá ligado? Ele é tipo um jogador futebol no estilo futebol americano. Em breve vai ter review dele. E parece que essa partida não vai estar tá muito boa pra gente. Galera, o MC Versus independe da individualidade, tá? É coletivo. Então você tem que ter... e um... travou. Tinha travado. Você tem que ter um time, é... entendeu? Bom. Não adianta você ser bom ser mais ou menos, enfim, saber jogar e o seu time não colaborar, tá? No caso aqui a gente perdeu, perdemos, e vamos dar uma passada lá no training, rapidão, só pra finalizar, sorte que eu perdi poucos pontos, né, apenas 13, realmente foi poucos pontos, em comparação eu já perdi 100, sem entrar no jogo, tá ligado? Aí deu reconnect, aí quando ele entrou meu time perdeu, e eu perdi 100 pontos, assim, e perdi. Tá ligado? Pensa se eu não fiquei bravo, né? Então vamos dar um training aqui nela rapidão, só para finalizar aí os detalhes, né? para vocês entenderem direitinho, que às vezes no multiplayer não dá. E o jogo fechou, galera. <risos> o jogo fechou, mano. Mas é isso aí, espero que você tenha curtido. Esse vídeo, tá? De qualquer forma Se curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando gostei E tamo junto, tá? Vamos esperar iniciar aqui novamente, mano Enquanto eu vou falando, tô aguardando o jogo iniciar Reconecta, vai O problema do MC Versus, enquanto ele tá tentando reconectar, eu vou falar um pouco É que tá dando muito problema de servidor E é sábado, né? Porque eu tô usando o VPN, então eu não posso reclamar nesse aspecto Porque talvez seja o VPN que eu esteja usando, tá, galera? Tô usando o VPN e faz com que o jogo tenha travamentos Além do VPN, o Airshow, né, que é o gravador de tela Então tudo isso é consumindo recurso do celular Mas o Modern Combat Versus, meu, aí trava pra caramba mesmo, ó Então essa daqui é a arma dela, ó, tem 30 tiros, tá? A arma dela tem 30 tiros. O da hora é que cada personagem tem um, um som único e essa aqui é a habilidade dela, ó. Ela fica bem rapidão, ó, na movimentação e tal, entendeu? E aí você consegue pegar o personagem de surpresa, o inimigo de surpresa. Ó, tanto aqui também, ó, ela fica muito mais rápido, tá? Fica muito mais rápido. E aqui, ó, dando dois toques na tela... É, usa mira, tá? Usa mira Aí você fala, ah, mas isso é padrão de todo personagem? Não, galera, não é padrão, entendeu? Esses dois toques na tela, depende do personagem, tem outras finalidades, tá? Não só mirar Então aqui a habilidade dela, ó Ela fica bem rapidex mesmo, correndo, ó E engana o adversário, mas ela é uma personagem fraca Tem pouco dano, ó Dois pentes pra matar o cara, entendeu? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atento ao próximo vídeo, ao próximo review aí, que eu quero estar tá completando todos os agentes aí para nós, beleza? No mais é isso, tamo junto. Eu fui.